Se liga aqui nesse vídeo agora eu vou te mostrar uma ferramenta para você criar uma página de vendas e vou fazer uma análise da minha página de vendas para você entender o que você deve fazer para ter uma página de alta conversão e aumentar muito mais as suas vendas. Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira. É, se você não me segue no Instagram, o Instagram já vai estar aparecendo para você aqui, mano. Já me segue lá, tá bom? E seguinte, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre página de vendas, ó. Eu tô aqui na, na minha ferramenta, da minha página de vendas. Vou mostrar para você aqui mais ou menos o que eu faço, uh, eu vou fazer uma análise sobre a minha página de vendas para você conseguir criar uma página de vendas aí de altíssima conversão para o seu negócio, para você vender cada vez mais, beleza? Então, se você já gostou do assunto do vídeo, mano, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, Ative as notificações, tá? Porque é um vídeo que eu, eu, eu considero como entregar muito conteúdo para vocês. Então vamos trocar isso aí por um like, é, por, um, por uma inscrição aqui no canal, beleza? Bom, vamos lá então, sem mais delongas, já vou compartilhar com você aqui minha página de vendas. Primeiro eu vou abrir minha página de vendas aqui no Google, normalmente, fora do editor, para você ver, tá? É, pra quem não sabe, eu tenho um treinamento que chama Instagram. Né, Instagram na Pro 2.0, é o treinamento top 1 do Brasil hoje para quem quer aprender a construir toda uma estrutura, né? Apesar do nome ter Instagram ali, Instagram na ponto, é, Instagram na Pro, ele não é 100% focado em Instagram. Ele te ensina a construir toda uma estrutura. Então trabalha, por exemplo, com Telegram, com Facebook Ads e por aí vai. Mas aí você usa a, a central de tudo ali vai ser fazer o teu Instagram bombar para você conseguir construir toda a sua estrutura mas enfim, então logo de cara, eu vou atualizar de novo aqui a tela para você ver, ó, para você ver como que já entra aqui a, a minha página de vendas, olha só pra você que legal, ó, já entra aqui com a, com, a, com a letrinha caindo aqui em cima no alto da tela, o vídeo dá uma mexida, olha só que legal, tá vendo? O botão aqui fica mexendo, então são detalhes que fazem a sua página de vendas ficar mais chamativa, mais profissional e faz com que você, de certa forma, venda mais, porque aqui eu não estou só oferecendo uma página com informações sobre o meu treinamento para quem está acessando, estou oferecendo... Experiência para o cliente também, tá? Então ele entra na página e vê ah, ah, ah, os negócios mexendo aqui e tudo mais, ó. Como você vai ver aqui, olha só para você, ó. Tá vendo? De acordo com que você vai descendo a página, vai caindo, ó. Tá vendo? As letras, vai entrando de forma diferenciada, ó. As fotos aqui dos alunos. Esse aqui, no caso, só para você entender. Vamos lá. É, eu quero te explicar aqui alguns passos fundamentais que você deve aplicar na sua página de vendas para você ter resultados, tá? primeiro passo de todos eu já começo aqui com um vídeo é interessante que a sua página tem uma chamada uma promessa forte logo de cara e tem um vídeo de vendas páginas sem vídeos de vendas é, vende bem Júnior sim dá para vender muito bem com com produtos que não tem vídeos na página de vendas mas tem uma pesquisa deixa eu até abrir aqui o bloco de notas tem uma pesquisa que mostra que páginas tá é, com vídeo é, geralmente converte é, média de 37 a mais tá porque o vídeo gera conexão ali com, com o seu público beleza então páginas que tem que tem que tem vídeos convertem mais então te recomendo sim ter uma um vídeo tá o meu vídeo é um vídeo simples aí é eu aqui na tela do próprio computador ali ó como tô gravando esse vídeo para você agora falando então uma promessa aqui em cima um vídeo e aqui o botão né fica mexendo para chamar bem a atenção aqui quatro motivos né que é o famoso bullet points né que é quando se coloca tópicos então que tem quatro tópicos falando que ele vai conseguir fazer após ele se tornar meu aluno é, antes que vocês me perguntem né por qual ferramenta que eu tô fazendo a minha página de vendas é qual ferramenta que eu faço eu faço por essa ferramenta aqui que é a buideral tá a buideral é uma ferramenta que eu usei um tempo atrás e eu confesso que na época que eu usei pela primeira vez há mais ou menos dois anos atrás eu não tinha me adaptado a muita ferramenta, só que ela atualizou muito, mudou muita coisa de lá pra cá e hoje a ferramenta, mano, tá incrível porque ela tem várias apesar de eu ter feito, por exemplo, assim, a página de vendas, ó que eu tô dentro da ferramenta aqui, ó Apesar de eu ter feito a página de vendas aqui, ela tem várias outras coisas que dá para fazer dentro dela, tá? Então você tem que aqui, ó, liste, você constrói listas de e-mails dentro dela, já vem com ferramenta para você criar funis de vendas, para você criar webinários, é, tem ferramentas para você criar funil para Telegram, é, chat para WhatsApp, é, então tem muita aqui, ó, chat, chat para página de vendas, é, ferramenta para e-commerce, então, assim tem muita coisa, você você criar funis, então muita coisa numa ferramenta só. Então, eu achei mais vantajoso, eu, eu troquei, por exemplo, ali de Lovers, eu usava ali de Lovers como uma ferramenta de lista de e-mails, só que como eu tinha muitos leads ali Lead de Lovers, eu estava pagando mais de R$ é, reais ali de Lovers por mês, ok? Ah, na Buideral, você paga R$ 149 reais e tem acesso a todas essas ferramentas, mano. Todas essas ferramentas, entendeu? Então, é, é muito mais ferramenta numa, numa, numa empresa só, vamos dizer assim, tá? você tem muito mais coisa na de era só lista de e-mails e criação de páginas que você cria funis, funis para telegram, funil para whatsapp, funil para instagram, tem automatização para instagram, tem muita coisa, webinários, tem áreas de membros e tal, tá? então eu faço por aqui pela Boideral, inclusive eu vou deixar um link se você não conhece, vou deixar um link na, na, na descrição da Buideral por um real, tá? você paga um real para você utilizar a ferramenta, então se você quiser testar, vou deixar um link aí. vai ser o primeiro link aqui abaixo do vídeo, testa lá e aí você vai ter uma noção melhor de como funciona de tudo tem dentro dela na página de vendas mesmo, você vai ver a quantidade de ferramenta que tem dentro dela tá eu vou deixar um link aqui você paga um real lá para você testar se você quiser se você não quiser também sem problema algum tá mas enfim ó, eu faço tudo por aqui tá dentro aqui da Builderall então que eu consigo é, alterar tudo que eu quiser tá então eu consigo alterar aqui as cores como que que o, que o elemento aqui vai entrar se ele vai entrar caindo se ele vai entrar entrando pelo lado por exemplo aqui ó vamos continuar aqui na página de vendas para você ver você vai outros detalhes, ó, só o segundo, ó, você tá vendo que aqui as, as palavras, as letras vão entrando diferente, que elas entraram entrando mais de lado, é... aqui, olha lá pra você, tá vendo que legal, mano, isso chama muito a atenção do cliente, tá, então o primeiro passo de todos aqui, vamos lá, os elementos que fazem a sua página de vendas converter mais primeiramente, tá, começou com um, uma promessa, tá, então a promessa é aprenda de uma vez por todas o passo a passo para transformar seu Instagram em uma máquina de vendas do absoluto zero, tá, ou seja, tô, a promessa é, eu vou te ensinar a fazer o seu Instagram vender, cara. Essa é a promessa. Logo em seguida, o que é o primeiro passo que eu faço, tá? Mostro depoimentos de alunos meus. O meu treinamento, pra quem é aluno meu, tem uma plaquinha. Ganha uma placa de faturamento. Que é aquela placa que tá ali na parede, ali, se você analisar. Pera aí, cadê? Aquela placa ali, ó. Tá ali na parede, tá vendo? Então, quando o aluno fatura, por exemplo, 10 mil reais através do meu treinamento ele ganha essa placa, então você pode ver aqui que tem uma aluna que faturou 10 mil reais, depois se tornou minha aluna, Carolina Almeida, olha, tá até escrito errado aqui, tem que corrigir, Carolina Almeida, ela ganhou a placa de 10 mil reais, temos aqui a Tyra, que é minha aluna que faturou 100 mil reais em 5 meses, mano então, ganhou a placa, está aqui ela com a placa dela, né? a gente enviou para ela, e aqui, conto para ela, então o que, que eu tô fazendo aqui, prova social, então, a pessoa ela já começa a descer na minha página já vendo alunos que receberam a placa de faturamento. Então, que eu estou comprovando que isso dá certo, tá? Aqui, olha, Guilherme Machado ganhou mais de 100 mil reais com o método também, tá vendo? Outro aluno meu. Temos aqui também o Guilherme, outro Guilherme, que é o Guilherme Braga, recebendo a placa de 10 mil reais. Então, aqui eu estou mostrando para a pessoa já, ó. O meu método funciona, tá vendo? Porque essas pessoas receberam a placa de faturamento. Elas ganharam dinheiro já, depois de tornaram meus alunos. Estão ganhando dinheiro com isso, tá? E aí, aqui eu, aqui eu faço uma copy, tá? Então, vamos lá. Começou com vídeo, prova social. E aqui eu vou comprovar, tipo assim, né? O que eu sempre digo é, quando você fala, é, mostra um resultado, ou você fala que você consegue ensinar uma tal coisa, você tem que mostrar como que você faz aquilo. Então, aqui eu mostrei prova social. Então, agora o que eu tenho que fazer? Mostrar como que eu consegui chegar nisso como que eu consegui criar esse método e tudo mais é que eu explico tá que um tempo atrás eu fiz uma viagem para são paulo né foi através investir dinheiro e tudo mais aquela coisa toda eu não vou ler que essa parte inteira para você só para você entender mas é que é uma cópia onde eu explico para pessoa como que tudo começou e como que ela vai fazer a mesma coisa tá então qualquer se você pode usar seu instagram no dia a dia para vender você nunca mais será que se preocupar com dinheiro novamente né, e aí eu explico que vários alunos meus começaram a ter resultados. Ó, após 30 dias, é, após apenas 30 dias, essa nova estratégia está gerando resultados de uma maneira absurda, é, de maneira sustentável e segura e tudo mais. Então aqui eu estou mostrando o que para ele? Estou mostrando conexão, estou mostrando o porquê que isso funciona. E, bom, depois de 3 anos, mais de 5.200 alunos, é, a gente tem mais de 5.200 alunos é, de, trabalhando em vários nichos, né? E centenas de alunos já receberam as placas em casa. E que eu explico para ele, por exemplo, o funil do, resumido do que, que ele vai aprender. Ó. Você vai aprender a criar uma estrutura para vender todos os dias. Então, no nível 1, você vai aprender todo o processo necessário para atrair pessoas pelos seus conteúdos. No nível 2, você estará aplicando todo o processo de criação da sua base de contatos. Nível 3, é a fase em que os clientes já estarão quentes com todo o processo de geração de desejo estará sendo aplicado nele, nível 4 é onde ele já vai estar comprando de você, já vai estar com desejo de comprar o produto que você está promovendo. E aqui eu mostro para ele, ó, que o caminho já está pronto, aqui tem a tela do meu celular com alguns resultados, é, o caminho já está pronto, construa a estrutura para ter liberdade, receba comissões 24 horas por dia, eu explico de novo que, porque que o meu método é comprovado e garantido, tá? E é, por aí vai. E aqui eu mostro para ele o seguinte, tá? É, Para ele ter uma noção, o que, que eu faço, gente? Muitas pessoas deixam de vender, muitas pessoas não compram o um produto porque elas entram na página de vendas daquele produto ali e não sabem se aquele produto tem, fala sobre um determinado assunto. Por exemplo, assim, ah eu não vou comprar esse produto porque eu não sei se esse produto, é, eu não sei se esse produto fala sobre o tráfego pago ah, eu não vou comprar porque eu não sei se esse produto ensina a fazer, por exemplo, verificação de perfil ou não sei se esse perfil ensina a trabalhar com parcerias com influencers e às vezes a pessoa não compra porque não sabe exatamente o que tem dentro do produto então uma coisa, uma dica que eu deixo para você é deixe claro tudo que tem dentro do seu treinamento. A pessoa tem que entrar na página de vendas e não pode ter mais nenhuma objeção. Você tem que quebrar todas as objeções. Então aqui o que, que eu faço para a pessoa? Eu mostro todo o cronograma de aulas dentro do meu treinamento, tá? Então eu coloco aqui, ó. Pra você ter uma noção, veja todo o conteúdo que você irá aprender dentro do treinamento. Módulo 1, tá aqui todas as aulas do módulo 1. Módulo 2, todas as aulas do módulo 2. Módulo 3, todas as aulas. E por aí vai, ó. ó e a pessoa vai descendo, vai aparecendo aqui os módulos, tá vendo? Ó? então o que que eu tô mostrando para ela aqui também ó? porque olha a quantidade de módulos que tem dentro do meu treinamento ó 24 26 28 módulos 28 módulos então o que que eu tô mostrando para pessoa porra tem conteúdo para caralho dentro desse treinamento mano. o cara vê aqui a quantidade de aulas e fala assim porra mano tem muita coisa Eu vou aprender tudo que eu preciso aqui mesmo então tem aqui, ó desafio de venda rápida é, construindo listas de e-mails tá ah, é, construindo uma lista de e-mails que vende 24 horas por dia então mano é muita coisa mano. tem muita coisa aqui dentro ó. então cara ele já já mata tudo então se ele pergunta assim será que tem aula de tráfego pago cara tem a constar meu treinamento tem mais aulas de tráfego pago por exemplo do que muitos cursos de tráfego pago por aí tá então tem muito funil para o WhatsApp por aí vai então que ele que já quebra todas as objeções dele entendeu e aqui que eu estou mostrando mais resultados de alunos de novo ó, prints de alunos que me lá que me marcam lá no Instagram e por aí vai o aluno que fez 4 mil aluno que fez 3 mil aqui uma venda de aluno mais resultado a cinco mil reais de aluno essa aqui que fez sete mil reais e por aí vai entendeu então o que eu mostrei para ele as aulas logo em seguida o que é que eu fiz mais prova social entendeu mais prova social e aqui agora para gerar conexão eu mostro mais prova social, só que agora é prova social minha, minha jornada do herói Então aqui eu mostro para a pessoa, ó, eu trabalhava vendendo pacote TV por assinatura na Sky, quando conheci o mercado de vendas pela internet Para você ter uma ideia, meu salário era de 772 reais na época E aqui eu mostro a foto minha de quando eu trabalhava na Sky, então aqui, eu falo, ó, meu salário era R$772,00, eu ajudava meus pais com aluguel, ou seja, mal sobrava dinheiro para mim e depois eu mostro ó, quando começou os primeiros resultados, em 2017 essa que o resultado da minha primeira venda ó, uma venda de 12 reais lá em 2017 depois quatro meses tentando depois em 2018 começou a ficar bom né que aí eu mostrei para ele que depois de um ano ó, o resultado de 36 mil reais no mês 2018 em 2019 o jogo virou que um print que de 250 mil reais dentro de um mês ó, 253 mil reais dentro de um mês aqui eu já mostrei né o menino que dormia no chão que eu morava com os meus pais na época dentro de um barracão que não tinha um quarto pra mim né tinha só três cômodos era uma sala um quarto e uma cozinha meu pai minha mãe ficava no quarto eu dormia na sala então, eu nunca tive eu dormia no chão né eu colocava um colchão na sala e dormia lá e aí eu coloquei né o menino que dormia no chão comprou o carro dos sonhos tinha na época que eu comprei a x1 e outra coisa eu tirei meus pais do barracão tá tirei os meus pais do barracão e coloquei eles dentro de uma casa que era que é seis vezes maior não é uma mansão mas é seis vezes maior do que o barracão que eles moravam antes, hoje tem um quarto pra mim, hoje tem vaga de garagem quando eu vou lá, eu durmo lá, porque antes não tinha também, né, mostrando que hoje eu viajo pra caramba também, Isso que é uma viagem minha, então eu tô mostrando aqui ó, é a jornada do herói, a jornada do herói começou quando? A jornada do herói começou aqui, trabalhava na Sky, ganhava 700 reais de salário, dormia no chão dentro de um barracão com os meus pais tudo se transformou, comprou carro, né, colocou o pai e a mãe numa casa muito maior, viaja hoje para vários lugares, comprou outro BMW, por aí vai, então o que eu tô fazendo? Mostrando uma prova social minha, minha jornada do herói, só que aí depois disso, o que que eu mostro de novo? Mais depoimentos de alunos, aqui depoimento de aluno meu, Bernardo Cipriani, que estudou somente até a sexta série, tá? Ele parou de estudar na sexta série do ensino, é, não é fundamental, eu acho, né, não, acho que ensino fundamental... É, parou de fazer uma sexta série, mano. E hoje está morando na Inglaterra, trabalhando pela internet. Ele, O primeiro treinamento que ele comprou foi o meu, para você ter uma ideia. Aqui a Tyra, que ganhou mais de 100 mil reais, você viu lá no começo. Aqui o Pedro Borges, parceiro meu também, que hoje trabalha pela internet também, através de tudo que aprendeu comigo. E aqui eu mostro mais algumas quebras de objeções. Para quem com que é o Instagram. Oh, instagram na grana são para pessoas que ainda não começaram mas que sentem perdidas e que querem e que querem serem guiadas passo a passo ou seja às vezes o cara que tá na dúvida né porra eu quero trabalhar como afiliado mas sou na dúvida então aqui eu tô quebrando uma objeção ou seja é para quem ainda não começou só que aí tem um detalhe agora imagina que o cara é um afiliado iniciante ele já começou mas ainda não tá tendo muito resultado O que eu fiz aqui ó para iniciantes que já trabalham com o instagram para ganhar dinheiro mas que ainda não consegue alavancar de vez o negócio então o cara que já começou já falou para então serve para mim também o cara que não começou, vai ler isso aqui e falar, opa, serve pra mim então. Agora, é, aqui já tem, ó, para pessoas que querem ganhar dinheiro tanto aparecendo e também para pessoas que querem saber como ganhar dinheiro sem aparecer. Porque muitas pessoas querem começar a trabalhar pelo Instagram, querem trabalhar pela internet, mas não, não querem botar cara, não querem aparecer, tem uma certa vergonha e tudo mais. Beleza? Aqui para pessoas que estão satisfeitas com o seu salário, que não estão satisfeitas com seus salários, nos seus trabalhos atuais e que querem alavancar ganhando dinheiro no Instagram. Porque tem pessoas que é, querem não quer sair do emprego, mas quer aumentar a renda, então é para essa pessoa, tá? Essa daqui já é para pessoas que não têm liberdade de tempo por causa do trabalho, mas que querem ganhar dinheiro no Instagram para viver pela internet e ter mais liberdade de tempo. Ou seja, aquele cara que não tem tempo por causa do trabalho, o trabalho tomou muito tempo dele e ele quer mudar a situação, tá? E aqui já, é para pessoas eu falei para pessoas que ainda não começaram, para pessoas que são iniciantes e que querem aumentar os resultados, e que é para pessoas que já trabalham, que já ganham dinheiro com o Instagram, mas querem aprender a escalar o negócio que às vezes aquele cara fala assim, ah, mas eu já ganho mais de 10 mil reais, será que serve para mim? Ele vai ler isso aqui, serve para mim. Então, quebra de objeções, beleza? Aqui vem a parte de bônus, tá? Então, aqui a pessoa ganha, a, aqui é uma parte bem interessante, porque chama muita atenção pela quantidade de bônus que a pessoa vai ter. Ela ganha um, a, um ano de acesso do meu Close Friends do Instagram. O meu Close Friends do Instagram é 47 reais por mês, então se você somar 12 meses por 47, 564 reais ela está ganhando de bônus somente... Do Close Friends, tá? Então é legal você implementar bônus e colocar valores nos seus bônus Porque vai mostrar o quê? Que a pessoa tá pagando muito barato no seu produto, tá? Aqui eu te fiz uma imersão em Belo Horizonte Onde eu trouxe o Thiago Gomes, trouxe João Castanheira Tio Sarba, Marcel Távora, entre outros E as pessoas pagaram mil reais para participar dessa, dessa imersão E aqui eu disponibilizei como bônus quatro gravações das palestras A minha palestra, palestra do Tiago Gomes, palestra do Nicolas Sasso e do Marcel Távora. Tá? Então, ok, ó, um bônus de mil reais, né? as pessoas pagaram mil reais, eu vou liberar essas quatro palestras para quem se tornar aluno, Elias Mamã, tem um módulo de cópia com Elias Mamã tá? é, tem um módulo aqui, uma aula com o pai do tráfego, uma, uma live gravada com o pai do tráfego que ele fez juntamente com os meus alunos é, do, do grupo fechado, né? ele disponibilizei para essa galera tem uma aula com o João Castanheira também por aí vai. E aqui, ó, aqui eu explico sobre a placa, sobre como ganhar a placa do método Instagram. Né? Tá vendo? E os detalhes, né, que as imagens se mexendo, isso faz muita diferença na parada, tá? Faz muita diferença na experiência do do, do do, do, do, do, cliente do usuário que tá ali na sua página. E aqui eu faço uma somatória de todos os bônus, ó, somando o Close Friends, somando a palestra da imersão, somando o Pai do Tráfego, somando João Castanheira, mais eles, mamã, tudo dá dois mil e reais, mano. 2.055 reais. Aí eu falo pro cara, ó, porém, somente hoje você poderá levar tudo isso por apenas 12 vezes de 29,70. Ou 297 à vista. Ou seja, eu mostro pro cara, 2.000 reais se você somar tudo que eu tô te dando. Mas tu vai pagar 12 vezes de 29, ou seja, menos de um real por dia. Menos de um real por dia. Ou 297 reais à vista. Entendeu? Então, o que que acontece aqui, mano? Eu tô mostrando pra pessoa o quê? Porra, mano, eu tô te entregando muito e tu vai pagar pouco por isso. Tá? Então você ancora, né? você está ancorando um preço lá em cima, você é uma pessoa que ela está pagando muito barato com oportunidade única E aqui tem um botão para ela comprar o produto, tá quero construir minha máquina de vendas agora mesmo É interessante que no botão você coloque, não coloque assim, comprar agora, garantir minha vaga agora, adquirir agora, nada, nada disso Coloque na frase a promessa, o que a pessoa vai conquistar através do seu treinamento, então eu coloquei assim, ó, eu quero construir minha máquina de vendas agora mesmo e é legal, ó, quando você passa o mouse em cima do botão, muda de cor tudo isso foi feito pela Boa Lideral, mano. então você pode ver que a página de vendas ficou muito foda feito por aqui, tá? E aqui embaixo deixei algumas dúvidas, né, Sobre é, dúvidas perguntas frequentes, né? Como recebo acesso do treinamento, aqui tem a pergunta posso parcelar no boleto, aqui tem a é, pergunta é, sobre garantia, também fala sobre garantia, né? Por aí vai então aqui você já tem uma mera noção do que, de, de alguns tópicos que você precisa colocar dentro da sua página de vendas para que você consiga ter resultados. A nossa página de vendas, para você ter uma noção, ainda não está 100% pronta. Tem muita coisa que a gente ainda vai colocando no dia a dia com ela. Mas hoje a nossa conversão com essa página de vendas, mano, ela é muito alta. É uma, uma conversão realmente assim, muito boa, tá? É uma página de vendas que converte muito bem pela, pelo visual da página de vendas, pelo designer da página de vendas, pelo... Por, por, por essas ferramentas que a Budeira oferece. Eu acho muito legal isso, tá? Eu desconheço ferramentas de página de vendas assim que seja acessível, assim, que oferece tanto é, tanta ferramenta para você utilizar assim. É, eu também uso a Clickpages, a ClickPage, por exemplo, é, eu pago basicamente quase que o mesmo preço e não, não tem essa quantidade de ferramentas, não tem essas opções de você deixar as paradas mexendo na página de vendas e tudo mais dessa forma que você está vendo aqui. Tá? Então acho muito legal Então assim, tudo isso agrega para aumentar a conversão do seu produto tá? seja, pra uma, pra uma página, seja você fazendo uma página de captura, por exemplo também Que também ajuda para caramba a criar uma página de captura né? De uma maneira bem mais elaborada Só que aqui segue para você alguns passos, alguns detalhes Que foi aplicado aqui dentro da minha página de vendas Para você entender um pouco melhor do que fazer Para você conseguir aumentar aí a taxa de conversão é, dos seus produtos produtos que você promove, os produtos que você vende Beleza? Então, se você achou legal o vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, ative as notificações. É, lembrando, eu vou deixar aqui na descrição o link aí da Buiderol, se você achou legal essa página, vou deixar o link aqui na descrição, o link que vai com, com, com preço de um R$1,00 pra você, tá? Pra você testar a ferramenta se você quiser. E é isso aí, mano. Se você achou legal, me segue lá no Instagram, ativa as notificações, se inscreve aí no canal. E é isso daí. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu, mano.